Alô, alô! <risos> Amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Desta vez estamos de parabéns porque chegamos aos 700 subscritores e como tal quero-vos oferecer um vídeo um bocadinho mais uh, detalhado. Para hoje quero-vos falar sobre o, o Performance Meter é, tal e qual como outros, outros, outras medições que existem no mundo uh, para metros, centímetros, uh, para Fahrenheit, Celsius... Uh, no áudio existem alguns uh, dores uh, voímetros peak meters luves etc uh, na linguagem das máquinas uh, temos, temos vários miters que nos dão um, a hipótese de ver o, o, o nível de processador ou, ou o nível de, de a quantidade de informação que está a passar uh, dentro da máquina para fazer os cálculos uh, em tempo real uh, ou não da informação que está a ser gerida dentro do programa uh, e neste caso vou-vos apresentar, como é óbvio, no Reaper um, quando vocês veem aqui o menu do View uh, podem aceder a Performance Meter vai-vos aparecer esta janela View Performance Meter ou Ctrl Alt P vai-vos aparecer esta janela e dentro desta janela podemos configurar vários parâmetros que vão estar visíveis para dar essa informação se carregarem com o botão direito, podem aceder a várias, várias, vários settings que vos vão dar informação relativamente hum, à informação, como já, como já vos disse, de, do processador dentro de uma sessão. Hum, neste caso, eu posso desativar todas essas informações, não dá jeito nenhum, e a primeira de todas é o gráfico do CPU, é uma média ao longo do tempo da utilização do CPU, neste caso como tenho uma sessão vazia, sem áudio a correr e sem nenhumas pistas uh, a monitorizar uh, o CPU está bastante leve uh, no meu caso eu tenho um, um i7 6700K é um processador com alguns anos mas que funciona perfeitamente para a maioria das funcionalidades é um quad-core uh, quer, quer dizer que tem 8 threads de, de, de processo e o Reaper gera uh, a forma como envia a informação ao, ao processador de uma forma bastante rápida e eficaz. Uh, o segundo é a utilização do CPU, e no meu caso, como tenho uh, algumas coisas no Master, uh, neste o gerador de sinal, que estão em Bypass, mas que estão lá incluídos, um ecusador no, no final e um display de um meter de LUFS, e na secção de monitorização existem alguns plugins que também podem exercer já este, este valor aqui de CPU. Hum, importante é dizer que existe no Reaper esta funcionalidade de aparecer o RT. O RT quer dizer real-time. Uh, dentro do áudio existem muitas coisas que acontecem em tempo real e outras coisas que acontecem de uma forma assíncrona numa sessão grande em que tem instrumentos virtuais uh, plugins a processar áudio em pistas de áudio, mono, estéreo uh, ou surround um, ter uma pista que, vai fazer, que vão fazer monitorização vai exercer um, um processamento extra ao, ao processador porque está uh, a transformar tudo o que é síncrono uh, para, para estar em tempo real com aquela pista que vai ser monitorizada em tempo real ou seja, o valor do CPU, do RT, no real-time, vai aumentar substancialmente com pistas que estejam armadas ou algum processo que tenha a ser feito em tempo real. Depois, podem, podem deixar aqui uh, uh, para mostrar o, bloco, o maior bloco de processamento em tempo real. Vai-vos aparecer aqui. Neste caso... O tempo que ele levou a processar qualquer informação, seja a, a, a, neste instante, levou 0.79 milissegundos. São frações muito pequenas de, de tempo, mas que, uh, consoante o, o sample rate e o buffer, buffer size que tenham uh, na vossa sessão, uh, essa informação é passada ao driver, o driver comunica com o interface de áudio, o interface de áudio comunica com o sistema operativo e tudo isso leva um tempo, Ok? Portanto, uma dica que posso dar aqui já neste vídeo é que para quando estão a gravar tentem manter os buffer sizes mais baixos. 64, 128, às vezes depende do driver 256, vão ter tempos de latências baixos, mas para quando estão a misturar, tentem usar buffer sizes maiores, ok? 1024, 2048, dependendo do, do tamanho da vossa sessão. Isto vai manter. Um bloco de, de samples, de informação, que vai ser enviada pelo Reaper, pela DO, isto é geral, esta informação é geral, não, não, não se restringe unicamente ao, ao Reaper, é a forma como os computadores funcionam e o áudio digital funciona. Esses blocos são processados, uh, o, o driver comunica pelo ASIO, no caso do Windows, uh, quantos blocos, em, de quantos a quantos blocos é que essa informação vai ser lida. Uh, passou 100 samples ok, foi lido, foi processado, manda mais 100 foi lido, processado, manda mais 100 e, e em, em blocos que esta informação toda acontece uh, se, eu, se eu carregar no play automaticamente eu não tenho áudio nenhum na sessão mas quando tem uh, sessões maiores, este tempo vai variar uh, desde o momento em que fazem play, stop, essa informação de play stop é, é, é importante porque é nesse momento que todo o processo começa a acontecer a, a forma como outras DOS fazem isso podem manter esse processo ativo ou esse processo desativo a seguir podem fazer old uh, a esse tempo que eu não uso muito e os xruns os xruns normalmente convém que, que não existam porque um X run quer dizer que houve um problema na leitura desses, desses blocos uh, quer, dizer, quer dizer que hum, algo é de errado, aconteceu e então um X-run acontece. Tenham atenção a essa informação. Depois uh, podem apresentar o tamanho do disco, um, quantos, quantos megas, bytes por segundo de escrita ou de leitura estão a acontecer. Neste caso, não há informação nenhuma aqui, ele não vai ler, mas eu posso colocar. como podem ver, aparece, aparece a leitura no momento da gravação há de aparecer escrita e no momento que está a fazer leitura de, de, de informação, vai aparecer o tempo de, de, de leitura e como puderam ver, o processador automaticamente passou por, outro, por outros valores, tanto em tempo real como a média deste thread, deste core uh, este total CPU é uma média de todo o áudio que está a ser enviado para um core okay? a informação de um core Enquanto que o tempo real reflete hum, o processamento feito em tempo real. E aqui no longest block quer dizer que levou este tempo para processar esse, esse conjunto de dados. Ok, se eu colocar, por exemplo, nesta primeira... Ah, e antes disso quero-vos mostrar a RAM, a quantidade de RAM que este projeto está a usar, 500 MB quanto é que está livre e qual o total do sistema. No meu caso tem 16 GB de RAM. Podem, para quem trabalha com projetos de vídeo dentro do Reaper, pode-vos aparecer, pode -vos aparecer o, qual é o load que esse vídeo está a ter na sessão, qual é a quantidade de informação que ele está a processar para ter vídeo, e não se esqueçam que o vídeo normalmente vem em formatos codificados, um determinado sample rate que pode eventualmente influenciar a performance de, da sessão porque o Reaper vai, vai estar em tempo real a descodificar essa informação como é o caso destes samples, por exemplo como podem ver tem um i em cima, quer é dizer que está a fazer resample de 44, que é o formato deste, destes samples para o formato da sessão é uma das coisas que eu aconselhei podem converter, no último vídeo mostrei como fazer isso podem vir a File Batch Converter, podem converter os ficheiros para o formato da vossa sessão, ok? Depois temos aqui Effects, esta secção é importante e, e, por, e normalmente aparece por defeito no, no, no, no Reaper. Vai-vos aparecer todas as pistas que têm na sessão, qual é que é a utilização de CPU dessas pistas na sessão, e a quantidade de efeitos, por exemplo, se eu vier ao Monitor Effects e carregar duas vezes em cima, vai-me aparecer exatamente o que me aparece quando eu abro aqui, ok? Isto pode acontecer para qualquer pista. Neste caso, vou introduzir aqui um plugin qualquer, o MacDSP A400, e automaticamente eu introduzi isto nesta track, e esta track passou a ter 0.15% de processamento, ok? O processador automaticamente... Como, como existe um plugin nesta pista, a DAW vai ter que processar tanto a informação de áudio como a informação que passa pós o plugin. Ou seja, depois do plugin, se houver processo, existem plugins. e Como podem ver aqui em baixo, aparece o total de, de, de utilização de CPU deste plugin e o número de samples que ele está a consumir. Este, no, no, no caso deste plugin, ele não, não consome muitos samples, mas, mas, por exemplo, se eu colocar o reafir é um plugin, stock plugin do Reaper, automaticamente conseguem ver que se eu vier para cima aparece 0 samples, porque é, este valor é referente ao plugin que está selecionado, e o total da cadeia de plugins que existe nesta track. Este consome 4096 samples, porque o FFT Size está definido para esse o tamanho da janela está definido para esse valor. Se eu baixar para 512 automaticamente baixa para 512. Uh, como podem ver, este, este plugin, estes dois plugins uh, somados têm um valor de 2.2 no CPU e automaticamente o, o, o projeto começa a ganhar uh, alguma dinâmica de CPU que vai ter que ser gerida. Isto para sessões muito grandes, quando eu falo de sessões grandes, são sessões com mais de 70 pistas e quando eu digo 70 pistas, são pistas áudio, são buzzes, são... Uh, e os efeitos que estão inseridos todo este processo tem que ser calculado em tempo real e, e vocês à medida que vão fazendo o vosso trabalho vão, vão acompanhando o performance meter não tomem este meter como sendo religioso mas é uma forma de saberem se a vossa sessão está ou não supercarregada de, de, de, de, de, de informação e essa informação tem que ser passada para o processador, e para, o processador para a RAM para a placa gráfica, para todos os componentes de, de uma máquina. A máquina trabalha, todos os componentes trabalham em conjunto e, e não, não dependem apenas de um elemento da construção do computador. Um, depois, podem fazer reset ao gráfico, podem fazer dock e automaticamente podem tê-lo ali. O que eu costumo usar normalmente é em, em modo de trabalho. Deixa timeline para fazer o, o trabalho a correr e a, e a sair e quando preciso tenho a tecla de Alt D, que acho que é a tecla que vem por defeito para me aparecer todos, todos os painéis que estão agregados em DOC. Não é? hum, espero que com este vídeo vocês consigam perceber um bocadinho melhor como é que funciona a performance uh, do CPU e como é que podem gerir melhor as vossas sessões e quero agradecer uh, pelos 700 subscritores, este vídeo é um bocadinho em, em formato de estamos de parabéns todos, é uma comunidade que está a crescer e graças a vocês eu mantenho-me a fazer estes vídeos com, com muito gosto e muito prazer e obrigado pelos likes, pelos follows, pelos comentários se tiverem algumas dúvidas em relação a este tema ou outros temas deixem na, na descrição sabem que tenho um canal do Twitch que podem, uh, podem, podem ativar as notificações e recebem no vosso telemóvel no tablet, no computador quando é que vou estar a fazer uma live stream ou quando sai um vídeo novo um, e é tudo, muito obrigado pessoal até à próxima